Olá, malta do ação, já para mais um vídeo. Bem, como vocês veem, olha, está aí o sol a rasgar, tem o verão e o que é que acabou de chegar? A nova Navy, como diz aqui, S65 Electric Scooter. Pois é, com este solzinho assim a querer aparecer, já faz falta dar umas voltinhas assim de Esta acabou de chegar, veio aqui nesta caixa, mas após a sua montagem ela fica assim. Digo-vos já que é das trotinetes mais bonitas que eu já recebi. Toda verdinha, toda elegante, muito, muito fixe. Em termos de material, o que é que eu vos posso dizer que ela traz? Traz aqui o respectivo manual, traz aqui a respectiva declaração de conformidade. Muita atenção que há muitas e-bikes, trotinetes, etc, que não trazem esta declaração e é muito importante. Depois traz aqui o carregador, traz aqui esta chave que basicamente serve para apertar estes parafusos que vêm aqui que o volante vem desmontado e esta chavinha serve para fazer a instalação do volante e depois traz aqui o acrescente para fazermos aqui a reposição de ar dos pneus ou quando ele tem um furo, etc. podemos voltar a encher. E ela fica assim, quando está já montada fica assim bem, bem elegante. Agora vocês fiquem com a introdução que a própria Navy me enviou. Eu vou pôr a Tottenet no carro, vamos dar uma voltinha e vamos filmá-la na rua e ver como é que ela funciona gostada Vai, fique por aí e bora dar um giro! Ora malta espero que tenham curtido o vídeo de introdução da nova Navy N65 como vocês viram tem características muito boas nós já estamos aqui no nosso descampado este foi o descampado escolhido para filmar aqui a nossa N65 e agora vamos falar dela mais aqui ao perto e explicado pecinha a pecinha as características da menina ora começamos aqui por trás aqui por trás visivelmente temos já o travão disco e é onde temos o motor esta menina puxa atrás, o motor esse de 500W que é como eu já referi em alguns dos meus vídeos para mim 500 watts é tipo aquela potência ideal. 350 watts, na minha opinião, seria o mínimo, ok? Abaixo disso ela já custa um bocadinho a desenvolver, mas 500 watts é mesmo a potência ideal. Temos aqui também uns pneus de 10 que também já frisei em alguns vídeos: 10 é aquela medida, pá, nem é grande nem é pequena. Abaixo disso, nota-se que ela custa bastante a subir pequenos buracos, pequenas fendas na estrada e acima disso já fica uma trotinete muito alta. 10, digamos, com uma boa suspensão, e neste caso temos uma suspensão à frente e aqui uma suspensão atrás, creio que é mesmo o ideal para estas trotinetes. Aqui no deck, ou na board, como vocês querem chamar, temos a bateria de 48V, o deck é bastante largo, ou o vá digamos assim, é bastante largo, conseguindo pôr um pé um lado a lado, ou um à frente, um atrás, confortavelmente. Bateria é essa que tem autonomia para 65km que digamos 65km com uma potência de 500W é bastante bom porque 500W já tem aquela sarda boa e a autonomia 65km é, já dá para umas voltinhas jeitosas. Esta menina aqui ainda é uma IPX5, ou seja, vocês conseguem andar à chuva sem ter problema que ela avarie ela dá 25 km/h tem uma inclinação de 25% sem perder potência e aguenta até 120kg de pessoal aqui em cima, portanto se é mais cheio ela 120kg aguenta na boa. Tem luz LED aqui atrás como vocês conseguem ver e também tem luz LED à frente que eu também já acendi para vocês verem. Aqui o LCD também é todo em LED e agora assim com o sol, esquece, não conseguimos filmar porque ele é mesmo em LED e com o sol a bater eu consigo ver, mas as GoPros não conseguem apanhar. Uma das coisas que eu não gosto muito é esta inclinação que ela fica com o travão de mão. Dá a sensação que qualquer toquezinho ela se balda logo. Mas pronto, os homens é que estudaram isto, não é? Fica giro, fica com uma inclinação muito louca e tal, mas eu acho que isto se balda facilmente. A Navy é 105 ainda tem aqui uma aplicação onde vocês conseguem ver a bateria, a velocidade, a quilometragem, bloqueava ou desbloqueava por exemplo, quando vão a um café e querem deixar a tortinete cá fora. Tem aqui ainda algumas opções onde a gente consegue ativar o cruise control ou desativar a recuperação de energia, enfim, tem aqui informações depois da, da trotinete, tem aqui várias coisas, linguagem, etc, que vocês conseguem modificar. E agora, já vimos as características todas, o que é que a gente vai fazer? Vamos dar uma voltinha e ver como é que a menina se porta a fundo. vai Vamos dar uma voltinha da Navy N65. uma voltinha, e uma das coisas que vocês conseguem ouvir já de caras é o torque disto. Ouçam! Acelarei! É o que eu estava a dizer no início do vídeo, trotinetes abaixo de 500W não tem este kick. A gente trava um bocadinho e ela puxa logo bastante. Trava um bocadinho, estamos aqui a 15 rolar, carregar. <risos> É o é que fiz por causa disto, as de 300 ainda sentimos assim um kick bacana, 350, mas abaixo disso não sentimos assim este kick que é fantástico. É uma toinet que está limitada a 25 km/h nota-se claramente, claramente que ela dava baixo, bem mais, mas fica limitada a 25 aliás, já vamos a 25 novamente, tiro um bocadinho de pé, acelero já vamos a 25 novamente é muito fácil chegar aos 25 em termos de amortecimento sem dúvida esta suspensão à frente funciona bastante bem e a de trás aspas aspas vamos aqui super confortáveis mesmo com buracos etc vou aqui passar por uma zona de mais buracos e areia e umas pedrinhos, não se sente qualquer bater no, nos cotovelos nos ombros nada vamos aqui mesmo mesmo fixe se quisermos andar mais devagar a gente troca aqui os modos temos aqui Uh, o modo D que é o modo mais soft assim ela dá 15 km h e não passa disso este bit que vocês estão a ouvir é ela ativar o cruise control se eu largar agora ela vai ser nos mesmos 15 km h vamos aqui dois toques mudamos para o sport e agora aqui já temos a jarda máxima <risos> se por acaso chegarmos ao nosso destino e não quisermos ela elétrica, a gente vai aqui a pé, passamos aqui para o modo pedestre e conseguimos ir com ela, sem entrar a oferecer a resistência de estar parado vai aqui a rolar na boa 5 km hora paramos, ela para arrancamos ela vai aqui a rolar sem sentimos nenhuma prisão, nada, nada, vai aqui mesmo tranquilo Dois cliques, passa para o D já dá 15 2 cliques, passa para o SPAR dá os 25, que cá me parece que isto vai dar para desbloquear futuramente com uma combinação de teclas que isto dava bem mais que 25 bem mais, mas agora já sabe, as novas normas as novas regras, elas têm vindo fábrica bloqueadas a 25, é pena <risos> bem, mas em resumo, é uma trotinete que em termos de amortecimento é espetacular, das melhores que eu já andei em termos de condução, igualmente vira muito rápido, os pneus são bastante confortáveis aderem bastante parece que vamos aqui no autódromo a andar de moto Pá, vira muito bem como eu estava a dizer, é rápida muito confortável o único contra que eu se calhar teria aqui é como vocês estão a ouvir o barulho do motor é um bocadinho excessivo quando ela vai no máximo não se ouve quase o motor não se ouve praticamente nada mas se a gente abrandar e acelerar onde ela está a desenvolver o motor é um bocadinho ruidoso lá está, eu acho que o motor vai mais em esforço por não lhe deixarem dar aqui o máximo e fica aqui limitado, porque ela sente-se mesmo a trancar aos 25 mas depois quando vai aqui a fundo vai na boa mas a desenvolver faz aqui um barulho, é um gato <risos> mas é fixe, é uma trotinete no seu geral muito fixe eu vou deixar na descrição o link desta trotinete é um novo patrocinador aqui no nosso canal esta vai ser a primeira review que eu vou lhes apresentar de um item deles, portanto mesmo que vocês não comprem, cliquem no link só de clicar e já estão a ajudar porque os homens veem com o site mexe e enviam-nos mais itens para a gente fazer review ela custa sensivelmente 850 euros, mas vamos ter um código de desconto, que também vai estar na descrição, que vai pôr a trotinete sensivelmente a 750. Portanto, se achares que é uma opção válida para ti, para a tua condução, para o teu uso, na minha opinião não vais ficar desiludido na, na condução, no conforto, pá, na utilidade. Ela é uma trotinete que apenas não se torna muito prática devido ao peso. Ela é uma trotinete de 25kg que é normal para estas trotinetes de 500 watts. Tem que meter uma coisa na cabeça, trotinetes para serem levezinhas e serem mega portáteis são aquelas de 200 e poucos watts. A partir do momento que tem uma bateria grande que faz autonomia de 65km e um motor de 500 watts, esqueçam as trotinetes apesar pesar 10 kg, 12 kg, porque é impossível. Tem que ser destas que já pesa 20 25 Mas digamos, pá, é carregares. <risos> E quando vocês acabam a voltinha, neste caso as gravações, para fecharem aqui a trotinete elétrica é bastante simples. Aliás, até tem aqui instruções. Eu deixei aqui, propositadamente, durante todo o vídeo, que isto é as instruções para fechar, mas é bastante simples. Arrisco-me a dizer que é das mais simples que eu já fechei até hoje. Eu vou colocar aqui a GoPro no chão, só para vocês verem. É bastante simples. Estão a ver aqui este encaixe que diz PUSH? É só fazer assim. Puxar para cima, puxar para a frente e depois... Já está. Quando baixamos aqui, isto tem este encaixe aqui, ok? Isto vai encaixar aqui e já está. A partir deste momento, a gente pega aqui e já conseguimos levantar a trotinete. Para abrir, a mesma coisa. Fazemos aqui o contrário. Abrimos, ela sobe. Vamos aqui à frente. Ela trancou na primeira posição, a gente só tem que puxar aqui a alavanca, fechar e trancar para a segunda. E está feito! Bem, malta, espero que tenham curtido mais um vídeo de mais uma trotinete elétrica. Eu cortar para filmar estas cenas é bastante fixe. Na descrição vai estar o link dela, mais características, preços, etc. Vocês cliquem no link, subscrevam, deixem já o vosso like e obrigadão por assistirem a estes vídeos que eu curto a brava dos fazer, vai, gás!